E aí galera beleza de nada com vocês com mais um vídeo estamos aqui hoje é dia de mega rampa e curiosidade mano se liga nessa motoca aqui ó e que muitos de vocês gostam de moto essa moto aqui é um é um é um concept concept bike é uma moto que inclusive tem até vídeo no YouTube aí. De um cara pilotando ela. e Parece que é uma moto da Dodge. E tem o nome de Tomahawk. Seguinte, cara. Dá um ligo no motor. É uma moto que não foi lançada, certo? Mas se fosse lançada. Se um dia uh, os caras tirarem ela do... Caramba, derrubei a moto, irmão. <risos> se um dia os caras lançarem ela. Provavelmente será uma das motos... Mais rápidas do mundo, mano, dá um ligo nisso aqui, ó, não parece aquela moto do Tron, mas realmente, se procurar aí o o, o nome, acho que 2013 Dodge Tomahawk, você vai encontrar vídeo de um cara pilotando ela, e provavelmente isso aqui seria uh, a moto mais rápida do planeta, e nós gostamos de velocidade, vamos descer a mega rampa com a nossa, caraca, mano, olha o tamanho dessa mina, irmão. Cara, exageraram na garota aqui, ó. <risos> Olha o tamanho dessa vida, cara. Gigante, né? Enfim, eu vou ficar até... Eu vou deixar assim, vocês vão ficar... É, vocês vão ficar, né, coisado nela, né? Vocês vão olhar nela. E a gente vai descer a mega rampa. É uma moto super rápida. Cara, eu não sei, eu nem sei se eu vou conseguir descer. Sinceramente, eu não sei se, se eu vou conseguir descer. Porque eu tava dando um rolê aqui na rua. E, cara, o bagulho doido, velho ó oh. parece ficar bugada a mão aqui ó é pois é fica bugada a mão mas ó oh, o, o, o velocímetro ali ó oh. tá vendo digital velho. Look crazy ó oh. agora já dá para deixar aqui que tapou tá, tá as partes da garota ó oh. ó oh. mano não dá para virar muito com ela não cara caraca velho Ó, oh, vou dar uma esticada aqui, ó. Só pra vocês verem a velocidade dessa moto, mano. É bater e morrer. É bater e morrer, parceiro. Ué! Cuidado, minha filha. E olha as rodas. Quando deita assim, não tem como. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu vou mostrar alguns detalhes dessa moto. E aí depois a gente vai lá descer a mega rampa, beleza? Olha só que coisa linda, mano por incrível que pareça, realmente existe um vídeo no YouTube mostrando essa moto, cara. Olha a frente dela, que louca. Um motor, vários cilindros aí, mano. Nem sei quanto que isso aqui pegaria de velocidade. Vamos ver quanto vai pegar na, na mega rampa. Quanto vocês apostam? Comenta aí nos comentários. Seguinte, galera. Me segue nas redes sociais. Estão tudo na descrição. É, compartilha o vídeo aí que ajuda na divulgação. Comenta aí pra... Comenta e curte. Para o YouTube recomendar o... Eita! Mano, essa moto não... Tu, tu viu, cara? Nossa, e da moto passou em cima dela. eu não vou conseguir descer, mano. A Mega Rampa vai bugar, velho. Certeza. Certeza, cara. É, é, é a me... Mano, eu não sei, velho. Eu tô achando que vai, vai, vai, vai bugar. nem, que... Eu vou descer nem que eu tenho que mexer aqui na... Na velocidade dessa moto, cara. Essa, essa rampa aqui, ó, eu acho que já já vai já vai dar ruim. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos ver o que que vai dar aqui. Vou colocar aqui, ó, essa aqui é bem inclinada, bem difícil descer ela, mano. Bem complicadinha. Mas ela, mano, ela corre muito na, na rua normal, no retão normal, ela já. Ele tá enroscando, ó. Eu acho que aqui vou ter que Eita, meu Deus do céu. A moto mais rápida do mundo é uma Kawasaki H2, alguma coisa aí, mano. Uma Kawasaki Ninja. Te bateu lá numa ponte, lá na Turquia lá. 402 km por hora. Já passou, velho? Meu amigo, é muita coisa. Vamos ver se a gente der. Ih! Não desce, não. Eu vou acabar perdendo a moto, cara. Volta aqui, moto. Galera, tem que ir na cola. Mano, isso aqui nem vai descer, velho. Pior que ela é meio bugadinha também. Vamos tentar descer a outra, que a outra não é tão inclinada aqui. Não pode ter esse problema. Para aí, moto, descendo sozinha, fia. Aê. <risos> Olha isso, velho. Bugado demais, irmão. Volta aqui. Vamos tentar descer a outra, cara. Aê. Subiu. Ó, vamos tentar descer essa daqui, porque, cara, aquela ali acho que muito inclinada assim. É, vai ser impossível Descer com a moto E eu acho que essa daqui ela vai bugar vamos ver, vamos ver pelo menos Quanto, quanto de velocidade que essa moto vai, vai pegar aqui Na, na Mega rampassa, aqui, mano Espero que não bugue aí Porque se eu bugar eu vou perder a moto Vamos lá, hein, galera Ó, Olho No canto direito É Inferior da tela Que tá ali o velocímetro Vamos ver quanto que essa motoca moto vai pegar. Não, não dobra. Cara, não desce. Ih, vai descer sozinha. Não pode dobrar, velho. aí, moto. Meu amigo, volta aqui, motinha. pegar ela aqui. Caraca, moleque. Ela, velho... Sei lá, cara. Essa bicha é bugada, mano. Vamos deixar ela aqui. Vamos tentar descer de novo. Oh, já tá bugando tudo ali, velho. Tá com defeito. Vai. Olha a moto descendo sozinha, velho. Ela não quer descer comigo, mano. Peraí, peraí. Ai, meu Deus. Peraí, peraí. Caraca, a moto não quer descer, velho, comigo. Ela tá me derrubando toda hora. Ó. Agora foi, hein? Meu Deus, cara, a moto não desce, velho. Que bicha bugada, mano. Vou tentar arrumar. Vamos lá, galera, ó. Vou tentar novamente aqui. A moto tá bugando, cara. Ela tá tipo... Ó, vamos ver se a gente consegue... Aí. Ó. Do meio pra cá dá pra descer. Vamos ver. Eu não tô conseguindo... Montar na moto e descer, tá ligado? Ela buga, mano. Ah, pegou 300 km por hora. 300 km por hora, só isso? Caraca, depois de um milhão de tentativas, cara. Meu Deus. Seguinte, galera. Ó, vou fazer o seguinte. Eu não tô conseguindo descer... É. Dali de cima, tá ligado? Ela tipo buga, mano. Ela simplesmente joga o boneco longe. Então eu vou. Pegar e colocar a moto aqui, ó. ó. Colocar aqui assim, ó. Saca? Ó. Mesmo assim vai bugar, mano. Meu Deus, virou aqueles vídeos de... que os caras gostam de fazer girando. Cara, eu não consegui descer, velho Infelizmente, desci daquele jeito Muito, muito, muito, muito Bugada essa moto, cara Não sei se é porque ela é muito rápida Ela buga na, na, na rampa Vou tentar a última vez aqui Descer com essa moto Vai ser a última, hein, galera Seguinte, mano, vai ser a última tentativa Eu vou fazer, ó, eu congelei A moto aqui, ó Pra hora que eu descongelar, ela já tá certinha Aqui pra descer porque ela simplesmente não desce, velho Não desce, ó A gente congela aqui Peraí, que é aqui, ó Vou colocar aqui mais... <risos> Olha a gambiarra que eu tô fazendo, irmão Só pra tentar descer a mega rampa aqui, ó Aí Aí o que, que a gente faz? Vem aqui e... Congela Boa, boa, boa Agora é só acelerar, vamos ver se desce, hein Vai ser a última tentativa, galera Vai galera. É! Vamos ver se a gente passa dos 300 320 Olha isso ela não pega tanta velocidade Tanta velocidade, não Mas é isso aí, galera Eu só queria mostrar essa moto mesmo E, e u, usar ela na mega rampa Infelizmente não pegou a velocidade que eu queria Vamos ver se na rua pega mais Sei lá, a moto bugadaça, mano Bugadaça Mas a moto é da hora, cara Olha a mulher em cima do, do, que louco, mano Show, né Olha isso a moto é muito louca, cara Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Infelizmente não deu pra gente brincar tanto assim na Mega Rampa Porque a moto não deixou Ah, tem até melhor A estabilidade dela Olha a olha, menina e, Caraca, olha isso Viradinha de lado <risos> Bom Até a próxima Fui, tá balançando